Fala bonecos, estou passando aqui no comecinho do vídeo rapidinho só para deixar um recadinho para vocês antes de mais nada rapaziada analise a situação do game ver se realmente vale a pena ou não você investir eu sei que é back fraude eu sei que todo mundo tá tá tudo alvoroçado por cada disso mas antes de tomar qualquer decisão antes de investir no game vê, analise é, você tá conseguindo jogar? tá jogável o game para você tá bom você ainda se diverte jogando crossfire tá faça essa pergunta para você para si próprio tá e depois disso você toma aí uma iniciativa vai investir ou não Black Friday tá aí é promoções tá aí eventos estão aí para ser ou não soldado eu para mim o game tá bom eu vou investir mas lembre o game está na situação que tá hoje tá aí amanhã pode não estar tá. É, já foi muito melhor, claro. Hoje, infelizmente, tem a quantidade de play bem menor do que já foi um dia. Mas, se mesmo assim, depois de tudo que a gente já falou, você quer investir, Vai em frente. O dinheiro é seu. O traba, você que trabalhou, você gasta do jeito que você quiser. Tá bom? Tá tranquilo, sem problema. Soldado, eu não quero investir. Urubu, o jogo tá aí, está aquilo, não quero saber. Tá tranquilo para você também. Tanto para quem quer investir, para quem não quer investir, sempre analise antes de tomar qualquer decisão. Fechou? Continua com o vídeo, boneco, Tamo junto. Fala aí, guerreiros e guerreiros é soldados aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês, né? E quanto tempo que a gente não solta o um vídeo aqui, né? Então, nada mais da, nada melhor do que voltar trazendo o vídeo mais esperado, né? Trazendo o, o, a data mais esperada aí pelos crossfire-ando, que é a Black Fraude do CF, meu parceiro. Então já chega dando like já chega citando aquele dedo do like compartilhando divulgando se você não é inscrito seja bem-vindo tá bom e aqui que a gente vai falar vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês é, vou estar eu vou estar comprando algumas coisas mostrando qual dos itens seria mais atrativos e compensa pegar nessa Black Friday você gastar e quase né o mínimo possível com itens bons tá bom isso é, vou estar fazendo uma CC secundária minha, porque na realidade eu já tenho VIP pra mim na minha conta principal, acho que não, não é muito atrativo. Então vou ver o que dá pra gente fazer aqui com um pouco, né? E pegar coisas, itens e coisa bem importante que eu vou falar nesse vídeo aqui, que muita gente não sabe, tá? Tem um personagem aqui que a gente vai conseguir colocar nele. Colete e capacete permanente Só que isso é para outro vídeo Mas eu vou mostrar nesse qual seria esse personagem Tá bom, tá curioso? Então fica aí, uma até o fim, uma até o fim. Lembrando para vocês que esse vídeo Tá sendo patrocinado pelo nosso querido Amigo parceiro O Zé Louco. Gente, você tá aí desesperado, tá conseguindo ir na lotérica Não tá conseguindo é, Depositar para participar da Black Friday Black Friday acaba em quatro dias Você tá desesperado? Parceiro, vem no Zé Cai rápido, fácil cai na hora se demora sem complicação o link tá aqui na descrição e nos comentários também está fixado Zé tamo junto meu parceiro Zé que fortaleceu tá fortalecendo a gente aí tá então o Zé só chegar lá Zé vim pelo soldado quero comprar aquele cash quero participar da Mac o Fry Zé me ajuda o, todo tipo de transferência todo tipo de, de, de PicPay mercado pago tudo o Zé faz tudo lá com vocês Tá? E ainda participa do sorteio no fim do, do, da Black Friday com o Zé. Tá? Que comprar com o Zé falando que veio aqui pelo canal, vem pelo soldado. Ainda participa de um sorteio no fim da Black Friday. Vamos lá, já falei demais. Vem que vem. Vem neném. Vem que eu tô boneco também. É, um kit, né, que perguntaram muito. Acho que um dos dois kits que mais perguntaram aqui é, durante as lives foi sobre... O kit besta Titânio e o kit Fera Blindada. Eu falei, cara, é muito difícil desse kit vir, porque é um kit, né? Caro, bem caro, diga-se de passagem. Mas, por algum desespero do, do, da Z8, desespero da Vale sei lá, ou estratégia para vender, não sei. Os caras trouxeram o kit novamente. Então tá aqui, tá aqui. O valor atual é 280 mil do kit de Titânio. E do brindado é 210 mil. Cara, esse kit aqui eu não aconselho muito. Se você fosse pegar o kit e você não pegou, esse seria o apropriado. Tá? Se você já colocar ele no carrinho, ele já vai automaticamente mudar para 140 k, tá bom? Porque já atinge os níveis de porcentagem aqui que eu vou explicar para você também. Se você for novo, tá? É, deixa eu tirar aqui, né? Cadê? Fechei errado. Deixa eu tirar... É, como é que funciona? O soldado funciona assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de porcentagem, o primeiro começando no 25%, o próximo 30%, 35%, 40%, 45% e 50%, a cada nível que você vai desbloqueando, você vai ganhar uma recompensa, né? o nível de 30% você vai ganhar 5 vale caixas, o nível de 35% você vai ganhar 10 caixas furiosas, tá? Que tem a WM, a N94 e o Cia Se não me engano, Vitorioso. 40% você vai ganhar a Granada Ultimate Cia E no nível 45, você vai ganhar o ômega Vitorioso. Pelo que eu vi aqui, algumas pessoas já, já compraram, né? Alguns colegas aqui, patrocinadores. Esse ômega, diferente do ano passado, ele não tem nenhum poder. Então, é só um personagem comum. Eu, isso aí, ponto negativo, porque não entendi. Porque se ano passado, a... A Caçadora Vitoriosa, ela, tinha, ela tem né? Ela tem poder, ela essa é anti-flash e granada do time aliado. Por que, que esse ômega também não vem com poder aí? Né? Não entendi porque, não sei se é bug no site ou se vão atualizar, mas até então, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, no, no dia que lançou aqui a Blackfire friday 25, é só um personagem vitorioso normal, sem habilidade nenhuma. E, e os 50% AK Vermelha Lendário. A Kaki também, ela é VIP, tá? Lá na bolsa ela fica como VIP. Porém, ela não tem nenhuma habilidade também. De experiência, né? Aquele 100% bônus de GP e experiência também não tem. Também não entendi qual que é a sacada, qual que foi a sacada Z8 Também Queria, até o presente momento, está desse jeito. Não sei se vai atualizar ou se vai mudar isso depois. Mas até então está assim. Vamos lá. Então, é... Qual personagem, tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa que vale a pena. Qual personagem aqui, vou falar da VIP, primeiro da VIP, qual VIP valeria a pena? Esse kit, se você não tivesse, é um pouco mais salgado, como eu falei. Se você colocar aqui, já vai atingir os 50% e vai ficar, o kit, só o kit vai sair 140%. Eu particularmente não quero, porque eu não jogo de Bart. Então, também não tenho cash para isso tudo. Então, se você tem cash aí sobrando vá É uma boa pedida, eu porém não quero Eu só quero um rifle tá? E um dos rifles, para quem joga PD Um dos melhores rifles Que existe no jogo atualmente Que vara 100% da caixa são A Cyborg tá? A Cyborg, M4A1 Dragão Cyborg Predador E a M4A1 Serpente Azul O que, o que tem de diferença de uma para outra Como vocês sabem o, A Cyborg é, é das antigas né, a Ciborgue tem o carregamento ultra rápido, a facada do dragão, munição extra, a sorte do dragão que é no final da partida, experiência e GP. Além disso, dá para customizar a, a, a Ciborgue né, com as paletas de cores né, que a gente tem lá no, no, no jogo. Né, dá pra colocar o que você quiser, é, equipar os bonecos também se você tiver. E além disso, né, durante algum... de tempo em tempo, tem a skin da Ciborgue. Dá pra você modificar a skin da Ciborgue. Né, atualmente tem a skin... Esqueci o nome. A skin brilhante da cibor né, Então esse seria o diferencial. Já a M4A1 Serpente Azul tem o olho azul. O que é o olho azul, soldado? Quando você está na Smoke lá. E ou, ou, é, não está conseguindo enxergar o personagem. Mas sua mira passa no personagem. O olho ele muda de cor. Ele é verde e ele fica azul. Então dá para você ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Tá? O alvo certo... É, toda vez que você acerta o, o, o seu inimigo é, Você já é, automaticamente, instant, instant, instantaneamente Você já olha quanto você tirou de HP dele ali no canto direito da tela Isso é muito bom Porque dá pra você passar a cal para o seu time eu tirei 70, tirei 15, tirei 20 do, do, do, do, do cara lá que tá no B, no A é, Sem precisar morrer é Porque a gente só consegue ver quanto tirou do inimigo quando a gente morre já com essa M4, não, essa M4 você já vê ali automático, você acertando o cara, você já vê quanto você tirou do inimigo, então isso é muito bom, ajuda bastante. Também tem, tem o, a munição extra e também tem o ultracarregamento, a mesma coisa da ciborgue. e A experiência e GP também é a mesma coisa, então seria essa a diferença, que a, a M4 é um dá para dá pra modificar, né? dá pra fazer skin equipar, Futuramente já a, a Serpente Azul não dá, já é padrão. Então fica aí em questão de preferência. Mas as duas em questão de, de varar caixa. E questão de recorrer, tá paralelamente aí. As duas valem muito a pena, tá bom? Eu vou pegar a uh, Serpente. Não sei se eu pego a Serpente, esse Borg. Tô, tô em dúvida ainda. Depois eu vejo. As demais VIPs de rifles, e além, depois da ciborgue, seriam AKs, né, AK cromado, AK em chamas, qualquer uma das duas serviria, né, serviria muito bem também, né, mas vai a gosto se você é um jogador de M4 ou de AK e depois disso, claro, seriam as Barrett's né, qualquer uma das três Barrett's aqui é uma boa pedida, varia muito de gosto de detalhes, porque cada Barrett cada barret tem sua, é, o seu detalhe e a sua especificação, né? É, é, é um tiro Chablau. Então aqui essa tem o laser, essa daqui já tem a, a bonequinha que fica na a diamante tem a bonequinha que fica do lado, né, regenerar bala do pente, e essa aqui acaba é brutona, né, a Barrett brutona aqui, que vocês conhecem que ela tem o troféu aumentado e também dá para equipar a skin nela, né? Isso seria o diferencial, porém elas também, todas elas mata com um tiro, tá? É faca, pessoal, não tá muito né? Faco, soco, tio curo que eu soco que é um dos dois e a pistola que seria para dar bala nas cops né? Para vocês que gostam de jogar de cop que atualmente só jogam de cop no CF, cara. Os caras estão deixando de jogar de rifle para jogar de cop. A uma pistola tá matando mais em um rifle, mas tá bom. Isso não veio ao caso. Vamos lá, depois eu venho e esse aqui que eu achei bem legal das caixas cara a caixa a caixa essa caixa aqui ela tá por tempo limitado em 10 horas né começou com 10 horas agora já tá em 8 horas para poder acabar então pegue porque você vai aderir no carrinho ó, já vai aderir aqui são 10k porém esse 10k vem 10 caixas de cada é, vem 10 caixas de cada né, da primordial 1, a 2, a 3 e a 4. Ou seja, você tá levando 40 caixas por 10k. Meu, muito bom. Muito bom mesmo. Ainda mais se você não tiver nada. Só, só, só tem um 15k na, na, na, guardado, só tem 20k. Cara, pega essa caixa aqui, ó. Que você vai ganhar 40 caixas de cara pagando 10k. E tem chance de ganhar alguma arma, né? Da primordial. Tá bom? É, e outras, né? Castos primordial são VIPs, a única coisa que muda é a skin e é, eles não têm atributo de experiência. Pode ver que conforme eu, for, eu vou colocando ó, aqui no meu carrinho, né, conforme eu for equipando aqui no meu carrinho, vai mudando. Né, a, a porcentagem aqui vai aumentando, tá vendo? Essa porcentagem ela vai aumentando, então fique bem atento a isso. Tá, ó, aí eu vou ganhando os itens aqui. Que também são, são cumulativos e permanentes. É, dessas caixas que estão aqui, tem bastante caixas chamativas. Que são as primordiais, né? São as tormentas e as vitoriosas. Todas elas têm os mesmos poderes, né? Assim que vamos dizer assim, de varar, de, de tudo. Só não tem experiência. Então, são caixas que valem muito a pena. Eu vou colocar a primordial 1 e a primordial 3. Tá, vou colocar 10.. Vou colocar 15 de cada. Porque é, se eu conseguir ganhar. Se eu conseguir ganhar com 15 caixas, vai ser supimpo. Porque vai ser 15 de cada mais 10. Daqui eu peguei dessa daqui, né? Então vai dar mais ou menos 25 caixas aí da, da, da 1 e da 3. É isso? Então vamos ver, né? Sorte pro boneco. Então é, são essas que chamam mais atenção pra mim né? Mas tem essas outras opções pra vocês Caso vocês queiram Tá bom? É, essa, a tormenta eu não vou pegar Nessa CC acho que não, não precisa Que eu já tenho a barra de tormenta tá? outra, outra caixa também valeria a pena é Essa dragão real Que é muito boa ó, Cara, tem muita coisa ó, Tem cinco armas numa caixa cara, Então é muita coisa né? A dragão real é... Também tem a Super Império Que tem 5 armas também tá? E eu quero frisar aqui um ponto para Famas Se você puder roletar alguma caixa Que tenha Famas se conseguir ganhar Famas A Famas é uma arma que está se destacando demais Muito apelona Diga-se de passagem o boneco está usando muito Na rank e só está tendo chuva Aumentei o nível 35 aqui e já ganhei mais 10 caixas furiosas E até o momento No final eu estou gastando 35k né, por 30, é, 70 caixas. Estou gastando 35k. Né, estou economizando 13 mil. Já falei das caixas. Vamos descer aqui diretamente para. Ó, essa caixa aqui eu queria muito. Vou ver se sobra alguma coisa depois para tentar pegar. Porque além tem a carzinha que eu gosto muito. E tem a fama, meu parceiro. Ou a, a do leitão também. Como eu falei, tenta pegar uma Famas, porque a Famas tá pancante, meu parceiro. Ou aqui também da Grafite, tá? Qualquer uma dessas caixas vai servir muito bem tiver no Famas. É... Tá, além dessas caixas, tem algumas outras também, né? Mas as mais chamativas foram aquelas que eu mostrei pra vocês no começo. Essas aqui são caixas é, rotineiras, sempre vem, hein? tem no Crossfire, direto em promoção e evento, então não acho muito atrativo. E agora, o personagem, Soldado, eu quero pegar um personagem VIP. Cara, pense bem, pense bem. Os personagens VIP que mais valem a pena ultimamente é a Rox ou a Dália. Por quê? Ainda mais a Rox. Por quê? Porque a Rox, cara, ela tem a habilidade de todos os personagens em um só. Ela chuta, ela chuta? Eu não lembro se ela chuta. Hum, não eu acho que só não chuta, eu não lembro Eu tenho a Hawks no, no Auto CC Mas eu não lembro, mas ela ataca a faca Ela tem habilidade zumbi Ela tem habilidade mutante Ela tem habilidade é, anti-flash Ela tem habilidade de tomar, ignorar dano do time Cara, então ela tem habilidade PD Zumbi, mutante, tudo Ela é tudo em um, cara Essa fox é muito boa, gente Muito boa de verdade, tá? Só que tá 52k e eu não vou pegar. Por quê? Porque tem um macete que eu vou ensinar para vocês de um personagem, de um personagem aqui que é a Fox Elite, tá? A Fox Elite ela tem é, poder de reduzir dano de queda, dano de flash e além disso dá para você desbloquear outras habilidades delas que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo porque é muito bom. Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para ficar com capacete e colete permanente sim permanente gastando pouco ó oh. <coughs> desculpa é que eu tô falando tanto que a galera ficou seca gastando 16k é uma personagem que para mim na minha opinião vale mais do que o um personagem vip sim você vai ter anti-flash você vai ter capa e colete permanente através desse personagem aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, não perca, tá? Então, ó, vou colocar, vou colocar aqui no baú, meu parceiro. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, já gastei 70 caixas, mais a foco, tô gastando aqui mais ou menos, não sei se dá pra vocês verem aí, 48k de ZP. Até então tá tranquilo, tô tranquilo, já economizei 25, no preço normal seria 75. Vamos lá, o que mais, né? Personagens como esses aqui, gente, não vale a pena, porque, ó, o Ops, o Sia o comando a maioria desses personagens já viu de graça através do MP eu não sei por que colocar aqui para vender se dá para pegar de graça então não tem o que, eu, o que eu aconselho aqui é só os elites né o veronica Elite orquídea Elite e a Fox Elite ou as duas vips aqui a Rox ou a Dália. tá peguei o personagem agora vamos para o ponto interessante interessante interessante interessante se você é um cara que joga bastante PD, modo zumbi, etc, tem as bags, cara. As bags ajudam bastante e é permanente, né? Vocês sabem, como quem tem muitas vips na conta, é muito bom ter um, uma bolsa permanente. Vou colocar aqui a bolsa 5, se sobrar alguma coisa, eu, eu tento pegar 6 e a 7, aí fica a critério de cada um. Colete, capacete, isso... Não chama atenção, porque dá para ser trocado com cupom. Mesma coisa do bate-papo, do apelido colorido, também não. Artefato, né, hum, vamos ver. Também não é, não é tão chamativo, porque artefato dá pra pegar no jogo. E sempre vem um preço bom também. É, essas outras coisas aqui também, para mim, não muda muita coisa. A não ser que você tenha... É, clã, né, jogue Clã Front, pra aumentar essas coisas, etc. Mochila também, Rádio Elite também para mim não fede nem cheira, são só acessórios comédicos. E aqui tá algo bem interessante, que é o, o capacete anti-fumaça e o óculos anti-flash. para quem joga PD, cara, sabe como é essencial e como faz a diferença absurda, cara. Então se você puder pegar... é. Seria muito melhor, interessante, fica até a dica para Z8 para os próximos eventos, para próximas Black Fires, deixar permanente, porque aqui só tá por 90 dias, né? então não fica tão atrativo. Eu não sei se eu vou pegar ou não, vou pôr no carrinho, vamos ver o que vai dar aí por 90 dias. E aqui, esse daqui é um dos itens que a gente vai usar para extrair a habilidade de capacete colete permanente da Fox Elite então eu preciso de dois eu vou pegar um aqui tá já equipei vou colocar dois. o dois vai sair por 2700 só um na loja normal é 2 e 500 então eu tô pegando dois por um então, Eu vou precisar desses dois como eu falei eu vou falar sobre isso no próximo vídeo para vocês, tá e é, para finalizar aqui para finalizar aqui tem a tão sonhada SWAT, né, que, que muitos querem a SWAT para chegar na Smoke, porém eu, na minha opinião, eu prefiro é, ver, sem imune ao Flash do que a Smoke, porque a Smoke, é, o tempo da Smoke dura menos, você põe a Smoke lá só você não avançar ou não invadir, que dá para ver, e usando o capacete, né, antifumaça também já ajuda a inibir uh, o poder da Smoke, mas tem muita gente que gosta tá aqui, é, 10 tickets, né, na porcentagem aí saindo bem baratinho, então seria bem para quem tá querendo arriscar na, no ticket da Léa SWAT, tá a oportunidade aí, pagar bem baratinho 10 tickets, é, essa é a chance. Porém, é volto a frisar, tá bem difícil pegar o ticket, tá rapaziada, tá muito difícil. Já aqui é, os cométicos também, só que tudo isso aqui dá jogando modo zumbi. Tudo isso aqui acho que não precisa nem gastar com isso, que tudo isso aqui dá você ganha jogando modo zumbi. Né? Personagem também para quem joga mutação direto, acho que também não é chamativo, não é interessante gastar com isso aqui também, sendo que tem na loja do jogo e não, não tem tanta mudança de preço assim aqui tanto na loja, acho que também não vale. Isso aqui então piorou, modo batalha ninguém mais usa. Ninguém mais, ninguém joga modo batalha. Então, isso aqui não vale a pena. Até então eu gastei é, na somatória final de tudo isso aqui, gastei CC 70k, né? E ainda faltou a VIP. Vamos pegar a VIP, estou é, em dúvida se pego a Cyborg ou a Serpente, né? A Cyborg eu gosto muito, cara, porque eu sou pancante de Cyborg eu queria a Ciborgue, por quê? Porque dá pra mim, né, equipar ela depois, fazer as paradas na meta, né, vai ver as skins, dá para colocar a paleta de cores, nesse boa. Porém, também tem essa aqui. Eu vou comprar a serpente azul, vou colocar na bag, tá o mesmo preço, tá? Coloquei na bag, já desbloqueei os 50%. Então, aqui, ó, além eu vou estar tá gastando, ele ia estar tá gastando o preço de 250k, aqui no preço final sai 127k. Lembrando que tá tendo promoção de ZP é, se você colocar um pin de 70k você vai ganhar 80 mil e alguma coisa no valor final e um pin de 28 você vai é, ganhar 32 então vai dar mais ou menos 110k um pin de 70 e um pin de 28 já dá para você pegar muita coisa como vocês estão vendo aí dá para vocês pegar muita coisa e lembrando se você quiser comprar ZP rápido fácil na hora sem demora sem complicação tá aqui na descrição o Zé só chegar zero vem pelo soldado que um zp rápido para aproveitar a Black Friday vem no Zé tá então um pin de 70 e um pin de 28 eu acho que já dá para você fazer o que você tem que fazer é isso eu né mostrando aqui ó tô pegando um personagem super especial tô pegando uma vip é tô pegando acessórios ali as caixas vocês podem mudar ou pegar a sua caixa mas tô gastando isso tudo pegando vários itens e além desses itens eu vou ganhar mais uma vip Vou ganhar mais um personagem, vou ganhar uma granada permanente, que não vem muito ao é caso. Vou ganhar mais 10 caixas, né, tem a chance de ganhar mais 10, mais, mais outra, outra arma. Vou ganhar mais 5 vale-caixas. Então, tudo isso aqui, gastando é, um pin de 70 e um pin de 28, caso vocês queiram. Se vocês não quiserem, vocês podem tirar as caixas, né, vocês podem tirar a caixa primordial, né e a bolsa permanente e os itens cosméticos com PIN de 70 ó, com um PIN de 70 e um PIN de 9K você já conseguiria pegar é, 40 caixas, um personagem especial e é, uma VIP com um PIN de 70 e um PIN de 9K né, porque um PIN de 70 na promoção que tá válida até o final de, desse, de dessa semana, até o dia 29 se não me engano dia 30 Vai estar tá a porcentagem acho que é 10, 15 e 25 de zp Se você colocar um pin de 70 você vai ganhar 80, é, 80k E mais um pin de 9k você já fica com 90 Então daria para pegar já esse, todos esses itens Então, muito bom né Relativamente pouco, né Gastando bem pouco para poder comprar vip, caixas e personagens com atributo especial Porém, como eu, eu já estou com o zp aqui reservado para poder pegar o que eu queria eu vou colocar aqui só tô mostrando para ilustrar para vocês vocês gastariam aqui 87k para pegar esse ou, ou ela ou a serpente azul ou a seabody tá bom para você isso a é dica para quem não tem nada se está com a conta totalmente crua aí a conta boneca a conta a conta neném então essa pode ter certeza começando boneco. eu testei todas essas zips aí então eu sei que eu tô falando tá essa, a melhor a M4 é um serpente ou a cyborg, tá? Já foi testada, as outras não varam, não faz bulufas nenhuma. Então deixa eu colocar aqui de volta. Cadê? Cadê? E as 15, né? 15 aqui. 15 aqui. E mais o que? A bolsa, né? Que eu falei. Bolsa 5, apesar que é a bolsa, cara. Eu não sei se... Eu não sei, cara. Eu não sei não sei. A bolsa, não sei. Ah, vou uma bolsinha aqui. A bolsa 5, né? Pra dar um... Neném. E... O capacete e o colete 90 dias para próxima temporada. É isso? Tá faltando mais do que? Faltando mais nada. Hein? 127k! Estou gastando. Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? A uh, extração de habilidade está aqui. Tá Eu acho que não. É. Para mim, na minha opinião, é, é só isso. É o que eu preciso para usar na minha CC. É, poderia pegar um artefato do dragão para ajudar aqui um serpente. Acho que eu vou pegar também para dar um, um levante. Aproveitar aí a promoção. E ainda vai sobrar 15k para mim fazer o que eu tenho que fazer com, com um artefato para cada de soldado para quem quer aí ó tá no preço bom e é isso tá finalizei aqui a compra é, se eu esqueci de alguma coisa se vocês quiserem acrescentar deixa aqui nos comentários eu vou estar respondendo vocês tentei fazer o melhor aí para poder ajudar para dar dicas aí para quem para quem vai investir para quem vai né tá guardando os CPI há um bom tempo né, tá com o zp parado, então essa seria a dica do boneco E além disso também tem a cartela, tá? Assim que você compra o item aqui, você vai ganhar é, moedas para roletar a cartela Porém isso vai ser em outro vídeo que eu vou falar também, tá? Pra ganhar sprays, tá bom? Então é isso, deixa eu finalizar a compra aqui Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também Deixa eu finalizar a compra aqui Finalizar preço total, DP restante. Ó, eu estou economizando 120k, cara. Imagina, isso aqui sairia 250k e eu estou pagando 130k. Repito, com um pin de 70, é, ou dois pin de 70, ou um pin de 70, um pin de 28, você já consegue pegar muita coisa, aproveitar demais essa Black Friday. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui. Minha compra foi concluída. Eu ganhei muitos itens, muitas coisas, mesmo de verdade. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, qualquer coisa só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, se você assistiu até aqui, deixa o like, comenta, compartilha e tamo junto, tá bom? Lembre-se, porque... Se... Ah, esqueci de falar também que vai ter gente que vai querer falar. Gente, é... antes de gastar no jogo, no Crossfire, analise a situação do game, tá? Analise a situação do game, porque... Para depois não ter arrependimento. Vocês sabem a situação atual que o game está. O game já foi muito forte aqui no Brasil. É, atualmente, por diversos problemas, deixaram a desejar muita coisa. E, né, infelizmente, tá do jeito que está. Porém, em questão de otimização, o jogo está bem melhor, o jogo está bem mais fluido. Porém, tem poucos plays. É, então pense bem, analise bem antes de fazer qualquer decisão de gastar... É, com o jogo porque ele tá aí amanhã ele pode não estar tá, então tem que ser bem calculado lembrando que o dinheiro é seu você faz o que você quiser tá tranquilo se você quer gastar vai em frente o dinheiro é seu você faz o que quiser ah, não quero gastar ouro esse jogo existe também se você não quiser gastar também tá tranquilo o dinheiro é seu fique em paz tá bom recado dado fiquem todos com Deus grande abraço e lembre-se porque ser gamer e gastar na Mcfly é uma guerra fui boneco, tamo junto tchau